É interessante nós vermos esse ressurgimento da ciência depois de tanto movimento anti-ciência. Né? É, talvez não precisamos mais insistir que a Terra redonda não é plana né? e que o aquecimento global é uma ameaça para a humanidade é, em função desse interesse despertado pela ciência. As pessoas são, podem ser de ciência mas na hora que aparecer uma vacina contra a Covid-19, eu acho que elas vão lá tomar a vacina, né?